Bom dia família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gomes, dono desse canal maravilhoso. Se você já me conhece, deixa o like. Se você não me conhece, se inscreve aí no canal, mano, para não perder vídeo. Porque aqui o canal é o bagulho, é louco, mano. A gente tá crescendo e eu tô curtindo muito isso. Tá muito massa. Chegando pessoas novas aí. Se você tá vendo do Insta, muito obrigado também por isso. Tá, agradeço de verdade pela ajuda de todos vocês Hoje é véspera de Natal Dia 24 de Dezembro mano. Então assim é, Se você viu esse vídeo Provavelmente posteriormente Escreve aqui como é que foi o seu Natal E eu vou te mostrar um pouquinho como é que foi o meu O negócio é o seguinte mano. Hoje eu vou ser Papai Noel Cara Sim, eu vou ser Papai Noel. É, mas vai acompanhando aí meu dia, beleza? Tamo junto, até daqui a pouquinho. Aí a gente conversa mais, beleza? Amigo meu que é o Papai Noel, hein, Enzo? Enzo, é, é, é. é. Papai é. Noel veio aqui na casa do tio pra. Você foi bonzinho com a mamãe e com o papai? É, não! Foi quem foi bonzinho? Pai! É. É. Eu acho que é o Papai Noel. Papai Noel, ó. Me estraga de ligada. Ele tá descendo pela chaminé, o Papai Noel. Nossa! Tá descendo o Papai Noel. Vamos ver se ele chega aqui, o Papai Noel. Olha só! O Papai, eu Papai Noel! Eu acho que não! Já chegou? Não! Ih, oh, Papai God! Tira a mão na boca, Leonardo! <risos> tá nervoso? Quem que tá aí? Olha, Sofia! Não sei. É, Sofia tá um comedo. Vai lá, Léo. O Papai Noel! Ida. de coisa aqui ó <risos> Eita. Eu vou entregar o presente das crianças agora oh. uh. Não tô enxergando é nada Esse é da... Essa menina gente... tá com cara que quer me ajudar <risos> Essa menina tá com cara de mais fiel da menina Eu vou precisar de um ajudante Simone. Simone. Será que tem vai. alguém Deixa aqui tá. cheinho para me ajudar? Opa! Da Simone! Vamos lá, me ajuda Quem é que esse? Esse é da Simone! Hey! Hey! Hey! Hey! É é, tá é porque ela, é ela... É é começar... Esse é do esse, esse bebê é é do Esse tá hey! sabendo de tudo nessa putê! Esse, esse é o De quem é será esse presente, hein? É é, é meu, Oi, o presente! Pelo cheiro, esse daqui é do Léo! Pelo Eita. cheiro! Esse daí quando foi contratado na Cracolândia! Também a Sofia mais um! Eita. E é do. é. Tá de vermelho. Papai Noel. Pô, pô, papai Noel. É Onde você me né, conhece, senhora? Ah, é. Bem, papai Noel. É não. esse é Pague esse esse é do Luiz. Esse é o papai Noel. Perdi a minha ficha. Esse é o meu pai. Não, esse é o meu pai. Descobriu quem é? É seu. É do velho. Até eu, eu, eu, eu, eu ganhei. daqui. Gente, é. Esse É o mais um do Léo. Yeah. Mais, tá mais um, atenção aí. mais um. Serginho! Sergio hey. Olha aqui o negócio! Espera! Espera! Oh, oh, oh. Bom, mans, agora muito cansado no dia seguinte, eu nem quis gravar hoje, né? só o pó, de verdade. Dormi muito pouco, mas foi compensativo, é, ele adorou o presente. Tio demais, eu também gostei de fazer parte aí desse seu Papai Noel e tal, foi é um bagulho bem diferente, agora o bichão tá aí. Não quer sair de dentro do carrinho, quer andar toda hora, mas a gente tem que descansar, né, mano? Hoje. Gostou? É. Parabéns. Joia. Mano, é um carrinho bem da hora, tá ligado? Eu vou deixar agora, quando ele chegou, o vídeo, é, como que ele era, porque eu arrumei o capô dele, tá ligado? Coloquei o capô preto, então eu dei uma modificada certa nesse carrinho. Mas então é isso, meu querido. Deixa aí nos comentários quando foi seu Natal. Se você gostou, já tá ligado. Deixa o like, compartilha o vídeo. Ai, é isso aí, mano. É isso. Valeu, Guilherme. Tamo junto, família. Valeu, falou e fui.